E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Crazy Screamer, irmão. Tamo aqui mais um jogo beta pra vocês aqui. Esse aqui é o Hitman. Que foi lançado no mesmo final de semana aqui que o Uncharted. É bastante coisa pra gente ver, hein. Ah, tá, não posso entrar, ok. Tenho que me colocar aquelas roupas dele lá, tá bom. Tem que achar, vou nesse triângulo ali que tá mandando. E... Vamos ver, né? Vou, vou postar aí um pouquinho de ritmo, um pouquinho de Uncharted pra vocês aí. E dependendo da quantidade de pessoas que gostar aí, de repente eu até compro o um jogo pra fazer um, um Game play pra vocês, beleza? Vamos detonar essa porra! Pronto, quebra o pescoço, crack. Pronto, vamos... Ó oh, o Crazy skin aí, velho! Opa! Eita porra! O oh, Crazy yo, yo, yo, hã, O Crazy King ali, mano. É nós. <risos> <risos> vamos lá, vamos ver se eu consigo me infiltrar. Tem uma bolinha nem Corre, caralho! É para eu dar porrada no cara. R1. Ó, oh, vermelho lá. Tá bom. Achado. No, no, no. Mechanics in here, touching stuff, getting oil everywhere. Come on. Please, just get out of here now. Mr. Ritter sure knows all the right people. Opa, não posso subir, não posso subir, vai dar merda se eu subir. tem até o capanga ali, ó, tem outro triângulozinho bora lá Opa, desculpa aí, eita, primeiro feminino Essa porta aqui, será? É esse cara aí. É esse cara aí meu. Vou pegar. Morre filha da puta. Quebra pescoço, crack hum. e roupa. Okay. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it. Pegue as armas aqui. Só que eu vou, sei lá, com esse negócio na mão aqui, sei lá. Não vou de arma na mão, não. Não sei tirar a arma da mão dele também. Opa! Valeu! Cadê o cara? Deve the de Tala. <laughs> <laughs> oh, that's so funny. You know, we should get a was hoping Giles would join the roaming team. The ever seen. Things are changing. And how next generation will break into computers, not museums and This is the universe's way of telling you to quit. Estamos aqui, só na limpeza. game, one observando. Espere e observe o. o. Uau. You're not a superhero community. They don't exist. <laughs> no, not with that attitude, they don't. My do. brother. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer drink? Oh, no, thank you. No. Uh, not before six. My wife well, is to... very insistent <laughs> My simicase. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Só tô observando Follow the target Vamos lá, vamos limpar mais um pouquinho aqui Pronto, acabou Bora, Bora lá E to o careca ali também Olha o skin the ali o Sorry sailor, you're not coming Sail away, sail away, sail away. Tá. Corre, porra! Como eu faço então. Tá sem veado. isso, velho! Tenho que matar o cara agora, eliminei o target. Não tô nem com a arma. Como é que é mesmo? Morre, motherfucker! Se fodeu! Your is down. Now head an exit. Foi, hein? Foi, e vamos sair como, como que nada tivesse acontecido Opa, bom Somos nós, hein Opa, e aí? Corre, caralho Cadê a saída disso aqui? Pra cá Tá dando um cagaço aqui, mano Vamos embora Tá, já sei Tenho que descer e pôr a minha roupa lá de mecânico, acho, né? Opa! Opa! Eu já dá porrada no cara, mano. Caralho, não tem essa porra. Onde eu tenho? Onde eu pego isso aí? Aqui. Isso, olha para os lados, como que nada tivesse acontecido. Fodal! Oi aí. Era melhor eu ir de mecânico então, né? O cara falou pra eu parar, eu parei e voltei, mano. Na ca... Fiquei com cagaço mesmo. Essa maleta. Como é que eu sei onde é que eu deixei a maleta do bagulho do mecânico? Ah, é lá na cozinha, né? Lá na cozinha, velho. É lá em cima. Vamos ver se dá certo eu como mecânico. Corre, caralho. Que é o banheiro que eu encontrei o cara cagando ali. Soltando um barro. Aqui, né? Ó, agora acho que vai, hein. Vamos ver. Ah, de novo, será que consigo sair por aqui agora? Talvez, né? Tô isso, veio. Opa, aí é que deu certo. Opa, aí galera, obrigado, hein? Deu certo. Challenge complete. É nós, mano. Aí, primeira missãozinha feita, até que tranquila, mas muito lenta, né? No estilão dele aí, você vai andando, nada aconteceu, mas Beleza. Mas é nóis, é nós. Show, mano! Vamos pra próxima. Acompanha aí, hein? Dá o like, curte aí o vídeo e compartilha essa porra! Se eu ver que tem bastante gente curtindo o vídeo aí, eu vou comprar esse jogo aí pra gente fazer um gameplay aí completo, beleza? É nós. abraço!